E aí pessoal, Alexandre Nogueira mais uma vez com vocês, passando rapidinho aqui até no improviso aqui pra gravar É... pra falar um pouquinho sobre amanhã, dia 6 de março, agora vale o reajuste dos correios, tá? Então o que que nós temos que cuidar? Na questão do mercado livre vai ser as alterações de frete grátis Isso aí a gente tem que ficar esperto aí, tá? Pra ver se os valores novos você tá calculando, se tá tudo certo Lógico, primeiro dia é um dia de ajuste só ficar ligado para não tomar prejuízo, beleza? Ah, Alexandre, eu tenho muitos anúncios. Começa pelos que tem venda, que é onde provavelmente você vai vender mais e você vai ter que ficar esperto para não tomar prejuízo, tá? É, com relação a B2W, Magazine Luiza... o B2W é o seguinte, quem usa B2W entrega, no Magazine Luiza quem usa Magalu entregas, por exemplo... Só tem que tomar cuidado para ver se o tamanho das caixas e o peso estão corretos dentro do, do, desses portais. Se você usa o seu cálculo próprio também, tá? Então você tem que cuidar no seu sistema para ver se o peso está certinho e as medidas também, ok? Mas no meu ponto de vista eu vou indexar aqui dois documentos que eu recebi do correio falando sobre o reajuste. No meu ponto de vista o pior, pior, pior reajuste que a gente teve foi da mudança da cubagem. O que, que é a cubagem? Quando você tem um produto leve Tá? E ele é muito grande a caixa, o correio não vale o peso. E sim, o correio vale o tamanho da caixa, ele transforma num peso cúbico. Tá? O que, que ele faz? Ele pega em centímetros, largura, comprimento e altura, multiplica um pelo outro, multiplica o comprimento pela largura pela altura e divide por 6 mil. Quando dava mais de 10, valia o peso cúbico. Então deu 10.5. Se o produto pesa 2 quilos, ele era cubado como 10 quilos no correio. Se desse menos de 10, valia o peso do produto normal. O correio reduziu de 10 quilos cúbicos para 5 quilos cúbicos. Então eu tenho produto, muito produto, que dava 6, 7, 8 pelo tamanho da caixa. Só que são produtos de 2 quilos. Ele não entrava na cubagem, agora ele vai entrar. Então tem que ficar esperto aí se o seu sistema vai calcular o quilo cúbico ou se você tem que mudar o teu peso já colocando como quilo cúbico aí para evitar problema, tá bom? Mas o que eu mais recomendo, amanhã pega todos os envios que for por sua conta, que for mercado livre, dá uma repassada para ver o que você está perdendo, o que você está ganhando, para ir ajustando o quanto antes e não tomar nenhuma surpresa no final do mês, tá certo? No mais é isso, eu acredito que com relação ao mercado a gente pode perder um pouco de venda nesse começo, os clientes vão sentir um pouco a questão do frete aumentado os produtos aumentarem, mas já já todo mundo vai ter que estabilizar Efetivamente os valores Porque não tem como ficar bancando o frete do bolso o tempo todo Então conforme todo mundo também for estabilizando Isso aí vai dar tudo certo Um grande abraço Valeu galera